Menuma Shundenzan Kanjin Temple, Kanjin Kumagaya Traduzido de inglês, Kanji é um templo budista em Kumagaya, província de Saitama, no Japão. Foi fundada em 1179 e é a afiliada à seita Koyazam Shingonshu, do budismo. O Hau do templo foi designado como tesouro nacional japonês em 1984 e é o único edifício em Saitama que foi designado como tesouro nacional. Vale a pena conferir. E assim, encerramos o nosso passeio. Esperamos que tenham gostado, que tenham aproveitado e numa oportunidade venham conhecer. Bom, e espero você numa próxima aventura em algum lugar no Japão.